De hoje é super especial, afinal é dia dos pais semana que vem, então hoje eu vou ensinar para vocês uma receita para nenhum pai botar defeito. Brincadeira, hoje eu vou ensinar a receita de costelinha de porco com sal e pimenta. Muito, muito simples, muito gostosa e vamos para os ingredientes. Aqui eu tenho uma peça de costela de porco, a minha peça tem mais ou menos um quilo. Uma colher de sopa de mostarda, uma colher de sopa de vinagre de álcool, meia colher de chá de pimenta preta meia colher de chá de pimenta branca, meia colher de chá de páprica picante ou caiena, aqui eu estou usando páprica, um quarto de colher de chá de alho em pó e duas colheres de chá de sal. E antes de começar a receita você já vai fazer o quê? Você se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque a gente está aqui religiosamente todo domingo trazendo receita gostosa para vocês. E já dá seu like nesse vídeo e me conta aqui nos comentários se esse ano você vai passar o dia dos pais com o seu pai, eu com certeza vou passar com o meu. Agora vamos preparar nossa costela. primeira coisa que a gente vai fazer é misturar nossos temperos. Aqui eu tenho o vinagre e a mostarda e a gente vai só misturar os dois, bem simplesinho aqui. Eu estou usando aqui mostarda amarela, mas pode ser de também. Misturado, reserva. Agora nesse outro potinho a gente vai misturar todos os nossos temperos. Aqui eu tenho sal, as pimentas e o alho. tudo, reserva também. Agora a gente tem a estrela do nosso vídeo, que é a nossa costela e a gente vai começar a temperar ela pelo fundo, aqui pela parte da membrana, tá certo? Eu vou pegar uma faquinha e vou fazer cortes bem simplesinhos, bem rasos e os furinhos que é para o tempero entrar bem. Agora a gente vai pegar metade da nossa mistura de vinagre e mostarda e vai espalhar aqui por cima da nossa costela. Gente, mão. melhor instrumento que você tem. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o nosso outro temperinho. A gente vai dividir mais ou menos metade dele e vai espalhar metade desse lado da costela. Agora a gente vai virar o lado da costela e repetir o processo. E agora que nossa costela já tá temperada, eu vou só transferir ela aqui para uma travessa, já coberta com papel alumínio, vou cobrir ela com plástico filme e vou deixar ela marinando aqui por mais ou menos 4 a 12 horas. Se você quiser, você pode deixar de um dia o outro. Quanto mais tempo, mais ela vai absorver tempero, mais gostosa vai ficar. E essa é a nossa costela depois de marinar. A minha ficou aqui no tempero por 12 horas. Eu já pré-aqueci meu forno a 180 graus. E agora eu vou levar essa costelinha do jeito que tá pro forno para assar por três horas. Meu conselho para vocês é fazer o quê? Forre a sua assadeira numa cama de papel alumínio, porque senão vai ser um pouquinho difícil de lavar essa assadeira depois. Conselho a gente vocês escutam se quiserem. Tô brincando, meus lindos. É isso, eu vou lavar a minha costela pro forno por três horas e mostro pra vocês o resultado final quando ela estiver pronta. E como vocês viram, esse é o resultado final da nossa costelinha. Ela fica linda como sai no forno, mas uma coisa que eu quero é que vocês prestem bastante atenção. Pode ser que esse tempo de 3 horas varie de acordo com o seu forno, apesar da gente estar tá falando teoricamente da mesma temperatura. Então tenha em mente que sua costelinha pode demorar ou meia hora a mais ou meia hora menos no forno, que isso é completamente normal, certo? Agora vamos fazer o quê? Vamos servir, vamos mostrar pra vocês essa costela maravilhosa.